Eu digo todo dia, é uma bobagem eles acharem que me tirando do jogo está resolvido o problema deles. O problema deles não sou eu, o problema deles são vocês. O problema deles é que vocês não querem mais ser tratados como gado. Vocês querem ser tratados como gente. Vocês não querem mais ser aboiado. Vocês não querem mais ser apenas, sabe, coadjuvantes, querem ser sujeitos da história. Ah, então, ah, querem prender o Lula? Prenda. Eles não vão prender meus pensamentos. Eles não vão prender os meus sonhos. Porque eu digo, agora, agora aprendi a dizer uma coisa. Se eles não me deixarem andar, eu andarei pela perna de vocês. Se eles não me deixarem falar, eu falarei pela boca de vocês. Se eles, se eles não me deixarem, sabe, se meu coração parar de bater, baterá pelo coração de vocês.